Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069, de 1990, a leitura do ECA atualizado, do Ministério Público, do artigo 200 ao artigo 205. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu, o primeiro vídeo desta série, em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar! Do Ministério Público As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Compete ao Ministério Público conceder a remissão como forma de exclusão do processo promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes, promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da justiça, da infância e da juventude. Promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e adolescência. Inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3, inciso 2 da Constituição Federal: instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los, expedir notificações para acolher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para Apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Impetrar mandato de segurança, de injunção e habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente. Representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. Para o exercício da atribuição de que trata o inciso 8 deste artigo, poderá o representante do Ministério Público Reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando competente procedimento, sob sua presidência. Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário, previamente notificados ou acertados. Efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, afetos à criança e ao adolescente, fixando o prazo razoável para sua perfeita adequação. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069 de 1990, o ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários.